O secretário de saúde de Minas, o médico Fábio Baqueretti, confirmou investimentos para a construção de uma unidade de pronto atendimento aqui em Piuí. Por isso nós achamos dessa solução né, de uma UPA, uma UPA 24 horas, é, isso dá previsibilidade para o perfeito poder investir aqui dentro. Ele sabe que, ó, vou investir na Santa Casa, vou manter e dessa maneira a gente reorganizar essa rede. Tendo uma UPA para atendimento de urgência, que este leito da Santa Casa seja precioso para cirurgia letiva, para atendimento trauma, para tudo isso. A gente resolver, como ele gente falou, os problemas da região. Bem, o prefeito de Piuí também comentou sobre a construção da UPA. Dr. Paulo César Vaz disse que há duas alternativas de locais para a construção da unidade de pronto atendimento. Um seria na Praça da Santa Casa, pegando ali uma parte do parquinho, e outro ali próximo ao Curumim. O caso prontamente me atendeu e falou assim, eu vou ligar pro secretário. E de lá ele ligou pro secretário Fábio e falou assim, você pode vir da reunião aqui segunda-feira? falei, posso, vou estar presente nessa reunião segunda-feira, vamos tratar desse assunto e vamos ver com o secretário o que a gente pode fazer a mais para a nossa saúde de Piuí. E aí eu vou anunciar o que nós conversamos nessa reunião, que foi um impacto muito grande aqui para a população e o secretário me deu carta branca para me anunciar. Nós solicitamos juntos e o que é o principal, o cheque que vai cair na conta da prefeitura assim que o projeto estiver pronto, que nós ganhamos para Piuí e para toda a região. 5 milhões de reais Ele me deu essa feliz notícia O que eu estou tendo prazer de compartilhar aqui com a nossa população Meu muito obrigado Está na mão agora do nosso secretário de obras fazer todo o planejamento E o senhor me perguntou se nós já tínhamos o um lote Para ser construído Nós temos duas opções Aqui é importante que a nossa população saiba Ou vai ser construída aqui na porta da Santa Casa Aqui onde é o próximo ao Curumim, que é a metragem do lote, é adequada para esse tipo de uva que é a uva do tipo 1. Então imaginem vocês que notícia maravilhosa para a nossa região essa construção. Pois bem, o secretário também confirmou que a Santa Casa de Piuí terá uma unidade de hemodiálise, com destinação de 4 milhões de reais, pelo governo de Minas. Emojares é uma resolução muito defendida pelo governador. Então, se aqui vocês acham um problema, vocês imaginam o em no Norte de Minas, em que a gente dá recurso de até 5 milhões de reais, aqui serão 4 milhões, né, Paulo, entre equipamentos e obra. E além disso, o custeio é FAEC, né, ele é financiado pelo governo federal por, por, por sessão de modiários, ele é sustentável, então são essas mudanças estruturais que vão fazer a Santa Casa nunca mais fechar nenhum serviço pelo contrário, só abrir cada vez mais. Muito bem, 8h49, boas notícias, esperamos agora o empenho de todos, né, as autoridades políticas, lideranças políticas de Piuí, também da região, porque o hospital, a Santa Casa não é de Piuí, o hospital ele é da micro região, representa aí sete municípios, daí a importância de todos se aglutinarem para que essas medidas anunciadas sejam realmente efetivadas, cumpridas para o bem da população.